Ai, cara... ai tem um cara de db aqui <risos> errou errou manito errou muito muito ruim muito ruim manito <risos> <risos> oh, cara que arma que ele tá de db doido eu queria essa db foi tá naí Jasper. mas já morri ah, você morreu quando você morreu ele, ele me deu um tiro de db errou e me matou com a com, a, com o remo vou morrer aqui 19, 8. Ele tava dentro do posto? Aí, camperando aí. Dentro? Bem na porta. Na porta de trás. Out. Fala pra você que eu acho que ele tá aqui dentro. Tem a caixa militar. Ele tava escondidinho lá, o um negão. Negãozão. Tô com uma faca de osso aqui, na frente. Tem alguma coisa na mão? Tô de arte. Tô indo no chão. <coughs> então, Mexeu. Eu peguei, já tinha passado o tempo lá. Pega os pegou pega os Bora me farmando a rua aqui, tem muito barril aqui Bora, bora farmando Meu amigo, aqui. eu não sei o que que tem na minha mão, velho Mas esse negócio de sorte, acho que existe mesmo Acabei de pegar uma picareta condicionada ali Aí, ah, ó, já vai farmando, ali. pô Já vai farmando já, mano Pegando as pedras aí Essa base aqui tem porta ali, será? não sei quanto que dá de dano isso aqui placa, o bom é remo, né? Esse aqui é bom também Ó uma pecha? Tá tirando pecha Da onde? Lá de cima, dois caras É, caros. lá de trás, lá Não, só bora, só bora Eles não vão vir, não Vocês Cara, bora lugar. passar no posto, velho vai, vai ter spawnar de novo lá Spawnando é. rapidão eu Vai indo no parar posto Vai no posto alguém já Spawnou... Aí... Spawnou aí dentro, Chopper não cheguei... Ah, mas spawnou aqui fora, tem caixa militar aqui fora Ah, então vai ter lá dentro Não veio o semi, mas veio o janela blindada e corpo desse, de, de, de SMG Já recicla isso aí, aí, já também. Dá pra reciclar a janela? Recicla, recicla Tudo tá no posto? Né? Não, dentro não Guardei armando aqui com o martelão Só não recicla. Só não reciclar Corpo né, de SPG e mola, né? o resto corre pra cima do corpo pra dar. Não tem nada pra encher, só não vai precisar de nada, secreto. Bora pra base então. Pedra também, não Não, mas é. Oh, nossa, olha aqui, véi. O cara cheio das coisinhas, véi. Fazer uma barulhinha ali em cima, né? Tá cuidando tudo lá. Nossa, mano, eles mudaram as cores dos bagulho, parece? Tá doida rapidinho que pega a placa da rua. Viu? A textura mudou pra vocês também? Entendi. É textura meio diferente dentro... Ó, oh, aqui, aqui, aqui. Nossa, o Chapecó não apareceu tão nick. Parma a pedra. <coughs> recurso. E é bom pra quebrar a placa da rua. só nós, não. por enquanto? Até antes. Até antes eu ia direto. Ali tinha gente. Ah, Enquanto isso, na sala de justiça eu vou pegar a madeira ali, beleza? Beleza. Beleza. Esse aqui é certo aqui é, certo? É ou não? Cara, não sei, vai Por mim recicla. Onde é que tu tá? Ah, filho da mãe, tá de crossbow, me acertou. Tava pegando <risos> pedra. <risos> <risos> olhando pro chão e já pegou. Oxi! Pesado, porque... Caralho, não deu tempo aqui, aqui. Aqui, de não aí. O que De novo, nessa atualização. Encheu um monte de coisinha. Ih, tomei. de gente cross. É o mesmo cara ainda agora, encheu o cara. Ah, me derrubou. Caralho, velho. Como é que olhou, meu? Não me matou. Hã? Não me matou. Preciso, meu amor. Boludo. Vou tirar o filtro aqui, que tá com o filtro, o negócio. Esse é o mesmo cara que me matou, né? Você matou? Onde? Aqui embaixo. O de hasmatch? Não tá o de não. Ah, ele tá de cocada. Mas ele tá de crossbow, velho. Mataram. Agora corre, né, filho da puta. Ai, meu arco tá muito ruim, velho. Continua tirando, continua tirando. Ele tá atrás da pedra. Respeita, filho. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, Rafa. Onde? Lá embaixo. Lá na rua. Ai! Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Fica atirando nele, fica atirando nele. Nossa, é dois. Tomei. Você caiu? Não. Fudeu. Uh, deu. Ah, caí, deixa eu, eu não te... ah. Ih, o cara tá encostado de nós, cara. É dois caras, não é Oxi! É dois. Eu falei, eu falei que tinha um atrás da pedra e tinha um lá embaixo ainda. Era três, cara. É, ah, era dois, é. O cara tava de flash de fogo, velho. Aí foda. O cara tava decomposto, o bozo tava decomposto e. O que ferrou foi a ah, flash de fogo. Tava torta. Vou fazer um farm aqui nessa rua. Morreu. conheci é? daí coincidiu dos amigos dele tava vindo em direção. Aí. Isso. Oh. É porque não Exatamente. compensa também Sai Sai um armado assim não Tem nem seringa, velho Sim, foi, errei todas as flechas, pô, tá doido. Mas eu não treino arco, velho. Antes, quando eu tava treinando no arco, que não, não pegava quase todas. Assim. Agora. para aqui. Vou tomar só. que achou que Gott? Você quer, o cara pelado, tava em redor da base aqui quando eu falei que eu estava chegando. Hum? tava chegando. Tá batendo na porta. Até vou descer e ver se ele não, tá, não tava de oca. Deve ser um deles. Certeza. Gangster Style. Eu já não sei. E esse bozo eu conheço. Entrou é, já, Zeus? Já. Olha. Nossa, mano, o falou que tava entrando a meia hora pra ir. Ah, tira, velho. O cara dentro do posto me atacando aqui, mano. Tava com 5k de madeira já. Cara, eu vou me suicidar aqui, mãe. Talvez eu ganhe umas pedrinhas. Umas madeirinhas. O cara tá de lança também. Morreu, morreu. Tem que ligar o cross... Ai, cross fodeu! Rider. Ah, fi... ligar o Não! Caralho, Crossfire! Tá... Crossfire! O cara botou a cama só pra não me dar ela... Vagabundo, né? Como é que pode? Quebra. Não quebra nada, nada com tudo que ele pegou, tem que ele vir pra base. O pai tá recheado. Eu vou morrer, eu não vou adorar não. A distância que eu tô. Se eu tivesse um cavalo ia ser God, velho. Não me aguento, tem que pegar as caixinhas. Cheio vocês estão vendo, caralho. Eu já está de arco, velho me m oito. Esse e mais outro. é uma chacina aqui. Nossa, o cara morreu. Ca... Tem alguma coisa aí no mercadinho? Dá uma olhada lá. Você viu que agora a batata, ela... ela não é bolsinha mais. Esse range desse supermercado tá bugado, Chapecó. Olha aí, ó. Sim, não passaram aqui. Nossa, velho. Cara, tá. Vendo, tá perigoso essa região aqui, velho. Um, nossa, dois corpos. O cara tão. Tô... Ixi. Enquanto... Quase me deu Meu Deus, meu. o cara vem como? Esse arco aqui Achei uma pedra de arco <risos> Alô? Alô. Traste fogo, fio. Feito. Mas não precisa Não tá escuro, escuro também. Eu não tô enxergando nada aqui. Deu uma clareada pra mim agora. Já volto porta do caraca, esse fone tá falhando A minha paga na porta da... do mercadinho <risos> Ah, tem um cara aqui, mas ele é ruim Ah, manito, molhudo Muito ruim esse cara O que? Ele tá com uma lança atrás de mim Ah, já acertou, fudida muito é manito, boludito! Era, boludo, cabeludo! Ele tá de quê? Deixa as pau. Ele tá de arco e lança. Pera aí que eu vou jantar, mano, rapidinho. Ah, tu vai matar ele? Eu vou lá com ele. Eu ia, né? Mas. Bora lá. Não, acho que não é melhor tu arriscar não. Tá. Então, né? aí, ah, o cara tá de lance e arco vai que ele faz a play. Isso não, pô. Aí todo mundo de pistolinha fazendo a play que Jogador de campeonato, de pistolinha joga muito Eu vou jantar ali, beleza? Me, okay, me dropa, entra aqui e dropa o para pra mim Vou ficar com ela aqui, atacar na base Tem minero no armário Tem uma pistolinha aqui, meu amigo Olha essa pistola, tá acabei de afirmaçando, viu? 40 tá scrap Pode fazer pistolinha, sair depois. A componente está tendo, hein? Cara, eu precisava fazer um... Um labs, velho. Labs é um... um túnel. Oxi! me! Cara, dá pra saquear a fornalha agora, velho. Fornalhinho dá pra saquear agora. Ele tá tirando? De... Oxi, Mas não sei se aí? ele tá de... tá correndo agora. Mas correu já. Vou guardar esse metal aqui, deu bom. Ah, Olha, não é. Ele é, ele é dessa base aí. Sim. Vai querer ficar rateando direto aí, mas a gente vai ter que arranhar esse bicho aí. entrou na base? Nossa, é você eu? Tava, você tava com cama, né? Tu tava indo reciclar, Alfa? Tá bom, farmizinho. Deu boa. Cara, tem cara aí. Tem cara entrando. Já vi, já Atrás vi. do posto. Tá armado. Melhor tu voltar. Tá de arco. Ai, maninha. Tu não bate não. Mata não, porra. Traz fora, ele pra fora. fora, fora traz fora, ele pra fora. Fora, fora. Ai, ai, ai. Ai, tem um nada, não, ai, ai. nada não, Alfa. Ai, ai, ai. nada. Traz ele pra, ai, pra não, fora. Não, traz não, ele pra não, fora. Vai na grave. Matou com o machadinho na porta. Mas eu tenho cama aí, peraí. Aí. Ele é da Ruth oh, Caralho, oh, pinei nele. Já prendeu a pistola já? Não. Tô louco. Fudeu. Oh, ele tá atrás aqui, ó. Aqui atrás, shit. Ai, ele vai atirar em mim. Ai! Pera aí, manito! Por que Stas a me mataram? Entrou, ele entrou entrou não. Aí tá fora ainda. Matei. Eu vou lá, mano. A comida tá queimando, pô. Tá chegando queimado. Eu vou morrer, se logo vai vir aqui que não... Um doente. Deixa um pouco aí, pô. Quase tá Na real, meu é só água, água velho. Eu tô pronto. Véio. Tinha um galão d'água aqui, não tinha? Ah, reciclei, velho. Tô pronto. Agora. Acaba de ter pegado a tocha. Dá tá pra puxar arma aqui dentro? É? Subiu, não Tá dando, né? Agora dá pra puxar arma aqui? Aqui já espera você não tem roupa de mergulho, né? Precisa não. Deixa eu ver quanto que é. É 20. Eu tem deixei lá a roupa. Puxa velho. A ah, de mergulho? É. Vai eu tomar frio não, se pá, velho. Eu acho que não. De noite? É no gelo? É de noite? Ah, tem coisa de noite tirar. você tá, não é? Bora, bora. Fica lento agora, molhado. Nada a ver. Aquela morte só anda no, no, no gelo? No gelo e na, na areia. é bem devagar. Não, na areia. Na grama não Sabe anda. Aí? É, na areia anda. Então na areia, no deserto aqui, ela é aqui, de boa. Ó. Sim, e aqui ó. Nessa esquina aqui, onde não tem grama, ela anda. Então no deserto ela anda a mesma coisa do gelo? Não? Oh, Sim. Oh, peraí, peraí, peraí. Pera tem um marina aqui, um ó. Uhum. Esse cara vai estar tá fazendo... Ah, vai O se cara Tá no... lá, tá? Sim. Eu vou pegar o cavalo. Ele vai querer subir para mim lá, Abre a porta. Abre em cima. Tá saindo. Perta, Zeus. É Sim. Pode atirar? Saiu. Sai, sai, sai, sai. sai. de prol, sai. sai de prol. vou pegar o cavalo dele. Vem saindo, das pé. O cavalo do cara tá bonzão, mano. Melhor ficar... Bora. Vai já? Vai lá indo já. Não, agora não. Bora pegar negativa, né? Não, mas ainda tem que sair por aqui, pô. É mais perto. Sim, mas aí eles vão ver, né, ó. Não, que... Vamos esperar é. eles. Fica okay, aí bota já. Eles vão querer vir, mas. Acertei. Quase me acertou. Bora, bora, desceu, bora. Desceu, desceu, desceu. Bora. Tá vindo. Pega não. Tô vindo, tô vindo. Acelera, vindo. acelera. Não, vai tomar Acho counter, viu? Né? É. Você vai ter que ficar marcando lá. lá. Ah, brabo. Vai querer? Vai querer descer aí? Brabo, vambora, vambora. Isso, vai lá, já leve. Sai pro outro lado. Vou parar, vou parar. Tira o combustível. Tira o combustível. Aí, é. Você tá de Thompson? Os bot aqui erram ah, com o dano é lascado. O frio. Já tô aqui já. Tem, eu tenho coisa. Tenho roupa. Pra onde que vai aqui, Jasper? Aqui, aqui. No, no, no coisa aqui, ó. Na luz. Então, eu tô descendo ainda. Aí, aí. Aqui tem tá ali. onde que eu marco? É aqui. Essa aqui tem a outra. Calma aí. Bora matar os bots logo. Se equipa aí. Se equipa aí. Meado, meado, meado. Eu tô muito velho. esse bot dá muito dano velho, fica esperto aí Peraí, peraí, aí. calma aí, ele tá na parede bugada ali Ainda tô molhado Nossa, ainda um chato, Que sombote chato velho Não dá cara de ele, ele tá bugado aqui atrás do armário Morto. Tomi as coisas aqui o Bioca tem que ficar passando toda hora nessa radiação, velho. É dureza. não sei não também isso aqui. Tá certo, não tá Acho que eu vou ter que voltar aqui, velho. Não tô achando caixa aqui. E é foda. Botou a roupa? Já. Não. Eu não venho nenhum contato na água. Eu vou levantar a cabeça um pouco fora. Bora, já tô aqui em cima. Puxa, o cara muito dentro. aqui, ó. no posto. Um cara pra nada ali, peguei mais pedra nos itens, bicho. Tá querendo entrar lá mesmo? Vai tentar pro te não Meu Deus, mano. Só tem outro vindo lá. na pra lá do posto. aí. Em cima? Tá em cima. PS. Morreu? Não tem outro lá atrás, né? Hein? Cuidado, são um, dois, cara. Para pra mim se eles vão ruxar em mim. Matei um, cadê o outro? Matou de cima ou de baixo? De baixo. Matou ele lá onde? Colado lá? O outro tá lá em cima. Budei um peito nele. Aquele lá tá meado. Tem um deitado ali ó. Queria derrubar ele. aqui. Okay. É tudo isso aqui. Né? É possível. Agora tem que ficar caído. Oh. Caiu uma pedra lá em cima. I live inside my own world of make believe kids screaming in the cradles profanities. I see the water through ice covered in.